O presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, criticou a recente afirmação do mandatário do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, de que o Galo não é o grande rival da Raposa, por não ter muitos títulos. Indubitavelmente, o maior rival do Cruzeiro é o Atlético e o rival do Atlético é o Cruzeiro. Né? Eu acho que isso, isso é, permanece vivo. Agora, é claro que é, se, se o Atlético, de repente, der uma descolada, isso é uma questão que, é, de forma nenhuma, é, é, é, é, há qualquer desrespeito com relação a isso. Mas, olha só, eu não vou nem falar de Belo Horizonte, não vou falar nem de Atlético Cruzeiro, só pelo o Atlético tá agora lá e o Cruzeiro estar tá na vida. Eu vou falar do Rio. Né, que aí vocês podem fazer as conclusões que quiserem. No Rio de Janeiro hoje, claramente, há uma, uma, uma distan um distanciamento cada dia maior né, entre o Flamengo e os outros três clubes, né, Vasco, Fluminense e Botafogo. E esse distanciamento tende a aumentar. Então, é, trazendo para cá, né, para o futebol de Minas, é natural que o Atlético... Sim, organizando a casa, do ponto de vista financeiro, com o estádio, né, que nós estamos lançando aí, é, a, a, com competência, com, com retidão, se vierem as vitórias, títulos, é, a coisa tende a, a fazer com que o clube né, fique realmente... É, infinitamente mais ah, organizado, preparado, e aquilo que eu falei, dinheiro, futebol, estão diretamente ligados, né? E, e se, por outro lado, é, eles não conseguirem ah, resolver os problemas, que são muitos, né? E tem é, que, que, que, que, que, que, se, se o atleta tem um endividamento importante, o, a situação deles, pelo que a gente analisa, é, é realmente muito mais preocupante e... É, e, e, e, e, e o trabalho que ele tem lá é um trabalho hercúleo para tentar colocar as coisas no lugar. Né? Então, assim, Sim. É, pode haver um distanciamento entre Atlético e Cruzeiro também. Né? Eu não estou falando isso aqui porque ah, é o presidente do Atlético querendo fazer algum tipo de, de chacota e tal. Não, então, eu acredito que se o Cruzeiro não conseguir subir esse ano para a Série A né, e passar mais um ano... Na, na, na Série B e o Atlético, por outro lado, né, vier a ter sucesso no Campeonato Brasileiro e mais a questão do estádio, que vai estar tá chamando mais receita, e vai tendo, vai começando a haver um distanciamento. Né? A ideia que nós temos no Atlético hoje é de colocar o Atlético é entre esses quatro, cinco grandes clubes do Campeonato do, do, do Futebol Brasileiro, que é o que a gente acha que vai acontecer. Né? Então, agora, essa questão de transmissão. No curto prazo não tem muita mudança, mas no médio prazo, né, se o atlético estiver lá entre os primeiros sempre brigando, então ele vai passar a ter um clássico nacional né, com o Flamengo ou com o, o, o Palmeiras ou com o Grêmio, né, ou com o Internacional, enfim, com uns cinco, seis, que Santos, uns, uns clubes que estiverem ali. Né, e, e os demais vão, vão se distanciar. Né? Então, hoje, por exemplo, eu enxergo uma distância muito grande entre o Bahia e o Vitória, né? uma grande rivalidade regional e que me parece que se o Vitória não conseguir é, se recuperar rapidamente, o distanciamento deles vai ficar muito grande. Né? Sete Câmara ainda disse que Rodrigues está entusiasmado por ter conquistado a presidência celeste e frisou que o espírito de confiança pode mudar quando o calendário do futebol brasileiro for retomado. Hoje, o Cruzeiro vive grande problema financeiro e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história.